Muito bem gente, muito bem, saudações, saudações a você aí que mais uma vez é, parou aí um momentinho aí para assistir a minha aula, né? É, muito bem, saudações aos nossos amigos, a você da cliente, é, os nossos clientes das melhores do Brasil. Forte abraço a todos vocês e viemos aqui... Mais uma vez, aí, né? É dá uma orientação certinha, certinha como você inicia é, a sua programação com a sua rádio online. Ele tem muita gente que está tendo problemas nesse sentido, né? É, às vezes é, assiste a aula, não consegue aprender nada e às vezes precisa de uma explicação melhor, né? Por isso que estou chegando aqui, né? É que eu vou mostrar para você. Você que é, pegou a sua rádio agora, você que está aí é, com dificuldade nesse sentido, é, às vezes você aciona é, o, o seu sistema de transmissão do seu computador, se enrola tudo, se banana tudo, então preste atenção aí. Né? Mas antes, deixa eu te fazer um convite. Né? Eu estou de terça a sexta-feira, é, das 7 às 8h50 da manhã, na Rádio Saudade do Sertão, né? Com o programa Saudade do Sertão, ali você mata a saudade da fazenda, é, você mata a saudade aí daquele tempinho que você morava na roça, aquela música que você não ouvi mais, etc, etc, etc, né? É, é só você puxar lá no Play Store o seu celular, não tem ainda a Rádio Saudade do Sertão, não conhece? Nunca ouvi falar, professor, Oi. então vamos ensinar você a baixar o trem, ó, é, vai lá no Play Store, do seu celular, digita lá, Rádio Saudade do Sertão, você vai ver nosso aplicativo lá, baixa, é apenas dois meguinhas, né, eu acho que no máximo três, baixa, instala e nós estamos aí 24 horas no ar, né, já vai para oito anos a nossa rádio aqui em Ribeirão Preto, é, ultrapassando fronteiras, né, é, estados, Brasil e o mundo aí afora, graças a Deus. Muito bem! Vamos ao assunto mais interessante. Para você que tem a sua rádio aí, está enroscando na hora de entrar no ar, preste atenção, né? É, o procedimento é o seguinte: primeiro, você vai. É, você tem a sua rádio, está no DJ, está configurado direitinho, você recebeu as instruções, beleza. Você vai entrar no ar agora, né? Então, beleza, né? É maravilha. Ó, presta atenção, então, o que você vai fazer? Tu vai ligar o aplicativo da tua rádio no seu celular, começou a tocar, maravilha, né? Então você põe bem longe do estúdio, é, você põe bem longe, por exemplo, você coloca lá no fundo, né lá no, na cozinha ou, ou em outro quarto e deixa tocando lá, deixa tocando lá, aí você vai vir aqui, é, vai abrir o seu computador, evidentemente Tudo, Todas as rádios tem o mesmo, o mesmo equipamento que eu tenho aqui, né? É, aqui nós temos aqui, primeiramente, de abrir Abrir o que? O Rádio Zara Ó, Clicando aqui É claro, né? É claro, eu vou parar a música, senão eles vão me pegar nos direitos autorais, né? É, vai pegar eu nos direitos autorais você deixa, mas você deixa tocando aí, né? É, você deixa tocando a música aqui no Zara é, Você depois deixar tocando no Zara, não para igual eu não, né? Eu parei porque estou no Youtube e pega direitos autorais as músicas, entenda bem, né? É, tem um pessoal aí que não entende, gente do céu Esse dia para trás eu falei para o camarada, vamos fazer um teste de uma noite é, faz isso assim assim. É, esse dia de manhã ele já passou uns aí então, Rapaz do céu, parece que bebe, rapaz. Pelo amor de Deus, presta atenção. Presta atenção, falei que ia fazer um teste uma noite só, né? Pelo amor de Deus, não dá trabalho, não, né? É, não dá trabalho, não. É, então, você to, deixa tocando o zara aqui. Aí você vai acionar é, a chave mestra para sair é, do da nossa central, né, Que todas as rádios ficam tocando pela central quando o seu computador está parado aí. Simplesmente você vai dar duas clicadas no Inamps Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vai entrar, né? O meu está desativado por alguns motivos, né, Que eu fiquei algum tempo fora do ar. É, mas na hora que você clicar no Inamps aqui, geralmente esse, é, com esse ah, é, sistema 1 aqui vai estar com o reloginho funcionando Eu não vou colocar, é, colocar agora é, Que eu vou configurar mais tarde né Mas vai estar tá com o reloginho funcionando Aqui não está funcionando nada Não está conectado Você abriu o Inamps Vai estar tá aqui o reloginho só contando Beleza, você já está no ar Você já está no ar, entendeu? Aí você deixa aqui do lado para não atrapalhar O que que acontece? É... Deixa tocando a música lá primeiro E vai lá prestar atenção no seu aplicativo Veja bem, nunca entra imediato Presta atenção, tem delay Eu sempre falo nas minhas aulas, tem o delay O que é delay? É um atraso de tempo Dependendo da sua internet, do seu estado é O atraso de tempo, ou é menos ou é mais Mas nunca vai estar, tá, 100% vai estar tá em tempo real, nunca Exatamente, nunca vai estar tá em tempo real Então, primeiro você liga o teu aplicativo lá na cozinha Ou em outro cômodo da, da rádio Depois você faz esse procedimento aqui Viu o reloginho funcionando Você pelo menos deixa, dar um minutinho Vai tomar um cafezinho, vai tomar uma água Um minuto, um minuto, um minuto e meio Vamos fazer o seguinte, um minuto e meio você deixa rodando Aí você vai lá no teu aplicativo Você vai perceber que já está transmitindo ao vivo você pode pegar, entrar no microfone e pau na máquina, né? É, pode fazer o que for necessário, tá bom? Mas, pelo amor de Deus, né gente? Pre é, presta atenção no negócio aí, né? É, às vezes a pessoa é, está se confundindo tudo, né? Tem alguns aí que... É, o que que acontece? É, o camarada veio aqui, abriu o Zara, teve um que abriu o Zara, não abriu o Inups e depois me ligou e falou, o negócio não está funcionando, não, né? Não está funcionando, né? Tem, depende de você, Jumento. É depende de você fazer a coisa certa, né? É, depois é o professor que paga o pato. É o outro aqui, abriu. Abriu imediato. o oh, Rádio Zara, beleza, até aí tudo bem. Abriu o Inamps. Imediatamente ligou o aplicativo, caçou ele lá, não achou, já veio me ligar aqui. Mas não é isso que eu, eu, eu dou na, na, nas instruções das aulas. Todo mundo sabe disso. O pessoal tem preguiça de assistir às aulas e depois coloca a culpa em mim. Eu apenas sou um auxiliador, eu sou apenas é, uma pessoa que é, dá um auxílio técnico. Todas as vezes, no começo das minhas aulas, eu sempre explico. Você quer é, adquirir um stream com auxílio técnico? Eu te vendo o stream, as minhas aulas só... São totalmente gratuitas para você montar a sua rádio passo a passo. Inclusive o site, é, as aulas é gratuita, eu te mando o link. Mas você tem de assistir as aulas, né? É, tem uns forgadinhos por aí que eles, eles tentam inverter todas as coisas. Eles acham que a taxa de, de stream que eles pagam, eu sou obrigado a montar a rádio por completo. Não é essa a minha função. A minha função é instruir você para que você mesmo, vo você mesmo monte a sua rádio do jeito que você sempre sonhou, uma rádio que vai é, alcançar o planeta, uma rádio que vai te divulgar no mundo inteiro aí. Mas você precisa cooperar também, né? Nós estamos aqui para poder fazer a coisa funcionar, mas também você precisa entender o espírito da coisa, que no Nordeste do Brasil, estão cobrando aí a base de mil contos para montar uma rádio web, só para te dar montada, não é o meu caso. A pessoa se fala, ó, oh, você monta uma rádio web, eu não monto mais por é, ter tanta incompreensão humana nesse sentido. Mas eu passo as minhas aulas para você montar e você apenas compra o sinal e tenha a minha, a, a minha orientação quando você não souber é, entender as aulas, tá bom? Muito bem, é isso mesmo, né? É mais ou menos por aí a coisa, é, desse jeito que você entra no ar. Ah, tá, mas professor, e, e, escuta, e, e, tudo, tudo bem, né? entendi, mas... E depois que eu acabar o programa, muito bem, né, é, eu já ia me esquecendo, depois que você acabar o programa, simplesmente, você não desliga o Zara não, né, primeiro você vem aqui, clica aqui, ó, clicou aqui, desligou em Numps, pronto, já passou para central, passou para central na hora, você clicar ali, ó, é, é rapidinho, eles baixam a, a música e aumentam a música do DJ. A tua rádio está lá para funcionando 24 horas. Enquanto isso, é, é, você passa de um dia para o outro e, evidentemente, né? Quando você vem é, é, colocar a tua rádio ao vivo de novo para você fazer programa, você faz o mesmo procedimento, né? Você vem aqui, entra nos é, entra no Zara primeiro, deixa ele tocando né, Eu não vou deixar tocando aqui para não pegar direitos autorais, já falei E também é, você pega, clica no inups duas vezes né E aqui vai estar tá um reloginho aqui tocando O meu não está, que não está configurado Mas praticamente de todos os clientes, já, quando chegar nesse ponto ele já está configurado Estando é, o reloginho tocando é só você controlar o Zara e pronto. né? Eu tenho vídeo-aulas lá que ensina como você controla o Zara, como você configura o Zara. Enfim, mais de 30 aulas aí no canal, é, de, detalhadamente, de tudo o que você precisar. É, tem tudo o que você precisar, você não precisa se desesperar. Tem pessoas que pegam aí, já logo no começo, aí ah, eu não estou dando conta, eu vou fechar e tudo mais. Seja uma pessoa determinada, né, desde quando você é, sonhou em ter a sua própria rádio, seu veículo de comunicação, é, você tem que ser uma pessoa determinada. Pegar para vencer, para sair com a vitória na mão. É, não pegar já com a cabeça baixa, dando uma de coitadinho, não, que coitadinho não vai para lado nenhum, né. É Lugar de coitadinho é ser derrotado, morrer derrotado. E eu tenho certeza que o pessoal que veio trabalhar com a gente não tem nada de derrotado, né. É, você veio porque você tem paixão por rádio e vai ser é, uma das maiores audiências aí do país também. É, vai fazer parte aí das, da Família As Melhores do Brasil, né? é, que é o nome, do no selo da nossa empresa, que vai te orientar como você divulgar, como você se agir, como você entrar num programa, como você sai de um programa é, que é totalmente diferente de uma comunitária ou de uma FM, é totalmente diferente, não tem nada a ver uma online com uma FM. Programação, diferença por quê? Porque você é, numa online você vai falar com o mundo todo. Você está falando num canal que é, o mundo pode estar ligado a qualquer parte do planeta. Uma FM é a, a melhor que existe, a mais potente, é, no máximo 140, 150 cidades, não passa disso. Na online você sabendo trabalhar, você sabendo divulgar, você é, é respeitando aí as nossas orientações pelas videoaulas. O teu destino é apenas ganhar mais ouvinte a cada dia que passa. Não se esqueça, online você tem de se coligar com o Rádios O Rádios é uma das maiores plataformas de rádio que tem nesse país, aliás, no mundo, né? Eles, eles prestam é, coligação conosco também aqui no Brasil, mas ah, o segredo da, da, de ganhar audiência é Rádios Você precisa fazer o, o seu cadastro, você não fez ainda, você não fez o seu cadastro no Rádio Neto da sua rádio, você está perdendo tempo, então você tem que fazer. E outra coisa, para você, é, depois de um tempo, você tocando música aí na sua rádio, você é, usando a sua rádio, a melhor coisa para você é, comprovar a audiência, é você pegar e, e gravar uma vinheta, uma vinheta, é, colocando aí de 5 em 5 músicas, 10 em 10 músicas, você programa lá no DJ e coloca assim, é, praticamente uma vinheta mais ou menos assim, ó. E aí gente que deu. É, Pera aí, deixa eu ver, deixa eu pensar alguma coisa, né? Muito bem, né? Aquele abraço para você que está ligado aí com a nossa emissora, né? É, você gostaria de entrar em contato conosco? Então, adiciona nosso Zap. É o nosso Zap é 16, é o código de área 988269117. Ou senão, você pode falar assim, ó, 988269117 para você que está longe. 16 é o código de área. Para você fora do país, não se esqueça que o código do WhatsApp do Brasil é 55. Ou seja, para você fora do país, 55, código de área do Brasil, e 16 é o código de área regional aqui nosso, 988269117. Mais ou menos por aí. Você colocando essa vinheta no ar, é, a tua emissora vai sendo ouvida, o pessoal vai entrando em contato, vai, você vai adicionando esse pessoal no WhatsApp, vai fazendo um grupo é, de, no, é, de ouvinte no zap e evidentemente né? quando você entrar ao vivo, é claro você passa um recadinho para esse grupo de, pessoal, de, de gente aí pelo Brasil afora e pronto né? aí você vai ter participações garantidas igual a, a saudade do sertão hoje nós estamos com mais de 400 números espalhados pelo Brasil, entre o Brasil e o exterior, Argentina, Espanha Portugal é, enfim é, quando começamos um programa, passamos aquele sistema de é, mensagem automática para todos esses números, audiência comprovada, pessoal ali, é, passando zap, participando, e enfim, conectado com a gente aqui na Rede Saudado do Sertão. Com você não vai ser diferente, com você não vai ser, vai ser diferente, porque eu tenho certeza que você veio trabalhar conosco, porque você tem certeza que nasceu para ser um comunicador, tá bom? Um abração pro nosso amigo lá do Rio de Janeiro, né? Que entrou recentemente. Eu só não, não me lembro o nome dele. Eu não tenho não estou com o celular aqui, né? Mas mais uma rádio aí no Rio de Janeiro entrando com a gente. É a top, top, top Gospel alguma coisa assim? Ixi, agora deixa eu ver se eu tenho. Se eu tenho o banner dele aqui na tela para poder lembrar certinho aqui do nosso amigo. Aqui parece que é isso aqui, ó. É, nada. Rk Gospel, não tem nada de top, né? É, não tem nada de top. Top é a cabeça que já não está funcionando mais, é, mais ou menos por aí. É, e deixa eu dar uma divulgadinha, né? Uma divulgadinha na nossa plataforma, né? Aqui, ó. Vamos abrir um pouquinho, pessoal, ver, né? As melhores do Brasil, né? É a plataforma as melhores do Brasil, onde estão é, agregados todos, todos os nossos clientes. O pessoal que trabalha com a gente está apenas é, em um só site, aqui é um site preparado né para todas as rádios aí que trabalham com a gente, olha aqui, ó. já temos aí 1834, essa plataforma acho que não faz nem um mês que está no ar e aqui todas as rádios né todas as rádios aí clientes nossos e cada vez entrando mais ou seja a pessoa entra aqui ele vai por exemplo ouvir aí a Aliança Web de Cuiabá ele vai clicar aqui, né? evidentemente. Aqui, não, eu cliquei errado, que não é a Aliança Web, não é essa de Ribeirão Advocacia Preto. Advocacia Geral da União. É, essa aqui é de Ribeirão Preto, é, lá do, do nosso amigo Davi, né? Rádio Momentos de Fé. Ele está tá ouvindo a Momentos de Fé, mas ele olha aqui do lado, a sua rádio também está aqui, estacionada aqui. Ele clicando aqui, é, ele vai simplesmente localizar a tua rádio também. Aqui, ó, a rádio Eu Sou de Areia Branca, olha aqui. Por exemplo, isso aqui é da do meu amigo é, Val e a Thelma, lá de areia branca, né? E assim por diante. É, você faz uma visitinha, né? Você que está aí a, assistindo esse vídeo e não conhecia, asmelhoresdobrasil.comunidades.net Em um só site, várias rádios estacionadas. Aqui, ó. Temos a entrada de tudo quanto é lado aqui, ó. Fortaleza, Ceará, é, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É, Itaperra, São Paulo, Fortaleza, Ceará, Fortaleza, Ceará. O pessoal do Nordeste está em peso aqui, né? Está é, em peso aí. É, comprovando a audiência aí para todos nós, né? Um abraço para todos os clientes, né? Um abração para você que trabalha com o professor Boina. E eu tenho certeza que logo, logo estaremos de volta aí no ar. É, provavelmente semana que vem. Eu estarei de volta ao vivo aí no ar pela Rádio Saudade do Sertão. Aquele abraço. Não deixe de se inscrever se é a primeira vez que você, você está no canal. E também, é, deixe aí o seu like para nós. Né? Mas eu sempre falo e repito para você, é, que tem o seu canal no YouTube, like não é o suficiente. É, tem um pessoal aí que confunde todas as coisas, eles acham, eles acham que aquele joinha lá vai ajudar em alguma coisa. O que ajuda é você assistir o vídeo. É, assiste o vídeo até o final, isso ajuda. Joinha, não vai ajudar em nada. Você vai perder o seu tempo e vai perder o nosso também. Aquele abraço, até a próxima videoaula, se assim for permissão de Deus. Tchau, tchau.